e o material que eu vou estar utilizando não é apropriado para fazer o bojo tá eu vou usar esse daqui mas não é apropriado porque ele é 100% acrílico tá então vocês podem estar utilizando uma linha de algodão eu vou usar aqui uma agulha de 3 milímetros ok bom eu vou começar fazendo 28 correntinhas então eu venho aqui no primeiro Puxo aqui e vou fazer 28 correntinhas ok então aqui eu fiz 28 correntinhas eu vou fazer mais uma duas três para virar tá eu conto um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu faço meu ponto alto essa carreira eu vou fazer um ponto alto para cada ponto eu vou fazer o um ponto alto até o final desta carreira tá então aqui eu vou começar fazendo três correntinhas vou virar vou vir aqui no ponto seguinte e faço um ponto alto aqui eu vou contar como um ponto tá então é como se fosse dois pontos altos fechados juntos ok e aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada pontinho. Então, aqui ó, faltando três pontos para terminar. Tá, eu vim aqui no seguinte, faço um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. E aqui no último ponto, faço um ponto alto sem terminar. E arremato, então todas as vezes que eu for terminar, eu vou fazer assim, tá? Toda e todas as vezes que eu for começar, eu vou fazer três correntinhas. Vou virar, tá? Então, olha só, aqui virou um ponto só. Eu então, vou vir aqui no seguinte e faço um ponto alto. Então, aqui é como se fosse. Um ponto alto sem terminar, e um ponto alto sem terminar, e arremato juntos, tá? Então é dois pontos altos fechados juntos, ok? Então aqui conta como um ponto. E agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto. Então, quando você chegar aqui, você vai contar um, dois, três e quatro, tá? Mas só que aqui é como eu falei para vocês. É como se fosse dois pontos altos fechados juntos então aqui é a mesma coisa que tenha um só tá então aqui ó vou fazer um ponto alto sem terminar bem aqui no seguinte um ponto alto sem terminar toma laçada e aqui no onde tem as correntinhas tá vou vir aqui onde tem a correntinha no último ponto e faço um ponto alto sem terminar arremato todos ok então, para começar, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, viro a mesma coisa. Então, aqui ficou com um ponto só. Então, eu venho aqui no seguinte e faço um ponto alto, e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto. Então, isso daqui vai ser uma repetição, ok? Eu vou repetir, vou indo tá até ficar mais ou menos um tamanho. Como esse daqui que já está pronto, tá? Então olha só: aqui ficou como um ponto, tá? Aqui tem as três correntinhas e um ponto alto. Aqui tá, então aqui é como se fosse um ponto. Aí eu fiz mais dois pontos altos, e aqui eu fiz mais uma diminuição, tá? Então é assim que eu tenho que terminar. E corto o fio, ok. Agora a gente vai fazer a volta aqui do bojo, tá bom? Então aqui eu amarrei meu fio bem na primeira correntinha onde comecei o trabalho, tá? Aqui eu vou fazer as três correntinhas, tá bom? Então agora eu vou começar assim: eu vou trabalhar no ponto alto atravessado e no nozinho, no ponto alto atravessado e no nozinho, ok? Então aqui nesse primeiro ponto alto. Vou pegar aqui. Eu não vou pegar assim, que senão vai ficar o um buraco, tá? Então eu vou pegar aqui no ponto alto atravessado. Vou fazer um ponto alto. Aqui no nozinho eu vou fazer um ponto alto. Aqui no ponto alto atravessado, faço um ponto alto. Aqui no nozinho eu faço um ponto alto. Então aqui eu já fiz duas vezes. Tá? um ponto alto no ponto alto atravessado vou fazer mais uma vez aqui ok ficou assim então eu vou aproveitar e fazer aqui no um nozinho mais um ponto alto pronto agora aqui no seguinte eu vou fazer dois pontos altos no ponto alto atravessado então aqui eu faço um e dois e faço aqui no nozinho aqui no próximo ponto alto atravessado vou fazer dois novamente então aqui no ponto alto atravessado eu faço um e dois tá e aqui no nozinho eu faço um então já fiz duas vezes agora vou repetir com um ponto apenas, tá? Então aqui no próximo ponto alto atravessado eu faço um. E no nozinho eu faço um. No próximo ponto alto atravessado eu faço um. E aqui no nozinho eu faço um. Aqui. OK? agora aqui no próximo ponto alto atravessado eu vou fazer dois aqui vou fazer um e no, e no mesmo eu faço mais um e aqui no nozinho eu faço um então aqui tem o último ponto da última carreira né então aqui o ponto alto atravessado eu vou fazer um aqui e aqui no mesmo eu vou fazer mais um ok então aqui fica assim então eu vou repetir novamente como eu fiz então aqui no ponto alto atravessado tá porque todos os nozinhos eu fiz o ponto alto então aqui no primeiro ponto alto eu fiz apenas um aqui no segundo ponto alto atravessado fiz um e aqui no terceiro fiz um depois eu comecei a fazendo. 2 2 1 1 2 OK? Então tá. Então eu cheguei aqui nessa parte aqui bem no último ponto dessa carreira. Eu vou fazer dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar. OK? Vou aproveitar e esconder essa esse fio aqui. E aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto. Então aqui tem dois pontos aqui. OK? Então cheguei aqui no outro cantinho. Eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Tá? Então aqui é como se fosse um ponto. Então eu venho aqui na correntinha e vou fazer aqui, ó, dois pontos altos nesse mesmo lugar. Agora tudo que eu fiz aqui eu vou fazer aqui ao contrário então vai ficar assim tá vendo então agora eu vou fazer durante oito carreiras contando com essa tá então aqui é uma eu vou fazer mais sete carreiras de um ponto alto para cada ponto só seguir fazendo assim tá então aqui eu começo com as três correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto durante oito carreiras, ok?